Olá! Sejam todos muito bem-vindos! RR na área para a gente comentar mais uma questãozinha, treinar, conhecer o examinador. Hoje com direito processual do trabalho, você vai ganhar esses 11 pontos, 6 pontos em direito do trabalho e 5 pontos em processo de trabalho. Que tal, hein? 11 pontos... Chuchu, beleza, vai te ajudar a caminhar comigo, a vencer esse primeiro degrau, eu serei o seu treinador na segunda fase, eu vou te entregar essa carteira, tenha certeza disso. Vamos embora então? Só se for agora, Renzete, vamos lá para a nossa questãozinha de processo de trabalho que diz assim, ó. no decorrer de uma reclamação trabalhista, deixa eu já pegar minha canetinha aqui, deixa eu pegar a vermelha, vamos lá, no decorrer de uma reclamação trabalhista que transitou em julgado e que se encontra na fase executória, já sei onde eu estou, na fase da execução. Ponto importante. O juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos, o que foi feito. Então, o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor da contadoria da vara para a conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados. E em consonância com a coisa julgada, diante disso o juiz homologou, tem que anotar tudo, tá gente, assim que a gente faz prova, marcando tudo, homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia sob pena de execução forçada, então estamos na fase da execução, o exequente, o autor agora exequente apresentou os cálculos de liquidação, muito bem, o juiz mandou para o calculista, o calculista confirmou os cálculos do ok, o juiz homologou os cálculos e já mandou o executado pagar. Ou seja, não existiu contraditório prévio para manifestação dos cálculos. Antes da reforma trabalhista, o juiz tinha essa faculdade, agora não tem mais. O artigo 879, parágrafo 2º da CLT, ele foi alterado. Então, atentem-se aqui, o juiz deve permitir a manifestação das partes, o juiz não pode, como era antes, o juiz deve permitir a manifestação prévia das partes no prazo comum de oito dias, para se manifestarem aí acerca dos cálculos apresentados. É o contraditório prévio, não é mais uma faculdade do juiz, agora é dever do juiz. Vamos então buscar o nosso gabarito. Vamos lá então, diz assim, diante dessa narrativa e dos termos, e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A, equivocou-se o juiz porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes considerar vista ao executado pelo prazo de oito dias. Vou arcar a bolinha, me parece ser muito bom, mas eu estou em prova, né? Letra B, correto o do magistrado? Isso não está. Correta porque as contas foram conferidas e foi impressa. A celeridade ao processo de trabalho, observando a duração razoável do processo. Não tem ninguém falando sobre isso. Não tem nada a ver com a questão. Letra C. A lei não fixa a dinâmica específica para a liquidação. Ah, não? A lei só fixa, né? Daí porque cada juiz, cada... olha que beleza, cada juiz tem liberdade, imagina, para criar a forma que melhor atenda os anseios de justiça. Não dá. Letra D. O juiz deveria conceder vista aos cálculos ao executado e ao INSS, Quem falou do INSS agora? A parte. Pelo prazo de cinco dias úteis? Não. Pelo procedimento dotado, errado, errado, totalmente errado. Gabarito letra A. Confirma aqui, ó. Equivocou-se o juiz porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de oito dias. Não é mais uma faculdade. O juiz deve abrir o prazo para manifestação. É o artigo 879 na tela. Vamos lá, para fixar bem. Parágrafo 2º da CLT, elaborada, elaborada com a líquida, o juízo deverá, né, poderá, como era antes, deverá abrir as partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão então esse momento para manifestação onde os deve abrir o prazo para o contraditório prévio não basta abrir o prazo para o contraditório prévio não é prazo comum de oito dias e vão indicar os valores né os objetos os itens tudo que é objeto de discordância, sou pena de preclusão. Não pode ser por negativa geral, não, essa análise de cálculos, tá? Tem que ser bem detalhada. Tá aí, ponto importante, ponto chave. Primeira fase, um pouquinho diferente da segunda fase, você ainda precisa fixar muito a letra seca da lei. Então faça as questões, errou, abre a CLT abre o VAD, lê de novo o dispositivo legal. Isso é muito importante agora na primeira fase, no primeiro degrau. Depois não, amanhã estaremos juntos na segunda fase, deixa comigo que o material vai ficar por minha conta, organizadinho com você, tá? E você vai poder levar. Agora, eu preciso da sua ajuda para a gente vencer junto aí esse primeiro ponto, esse primeiro degrau. Fechou? Então, é isso. Volto a qualquer momento com mais dicas para vocês. Não esquece nunca, trabalho não dá trabalho. Tchau!